Oi, galera! Hoje o Drops é sobre... Daqui a pouco eu te conto. Curiosidade. Um pouco mais, um pouco menos, mas todos nós somos curiosos. Isso nos leva a querer saber dos acontecimentos, das histórias vividas pelas outras pessoas. E chegamos ao tema de hoje. Fofoca. -fo -fo -fo Nos livros espíritas isso é tratado como maledicência. Quem nunca fez? Quem nunca falou mal de outra pessoa? Quem nunca passou para frente uma história sem antes checar a sua veracidade? Mas eu não estou inventando, eu estou só falando a verdade. Eu não estou falando mal para denegrir a imagem da pessoa. É uma crítica construtiva. Será mesmo? Se levantamos o defeito alheio com o intuito de ajudar ao outro, Ajudá-lo a não cometer os mesmos erros ou novos erros, isso é válido. Ou mesmo como uma maneira de eu não cometer os mesmos erros, isso também é super válido. Mas qual a utilidade em se falar dos defeitos dos outros, se for só para divulgar? A gente nunca sabe o que levou outra pessoa a agir de determinada maneira. Madeira não maneira. Tranquilo. Concentrado. A gente nunca sabe o que levou a outra pessoa a agir de determinada maneira. E quem somos nós para julgar qualquer atitude que seja? Temos que refletir quando há o impulso de fazer uma fofoca. Porque falar mal dos outros demonstra um certo complexo de inferioridade aliado ao desejo de parecer superior. Troca base, Troca base. Uh. É como se a pessoa precisasse medir o seu valor pela desvalorização do outro. A palavra tem uma força muito grande. Não pode ser desdita. Não dá para voltar atrás. Ser a origem de uma fofoca ou propagá-la te torna responsável pelas consequências. Quantas vidas são prejudicadas por histórias mal contadas? A maledicência, ela só prejudica. Não há benefício algum em agir dessa maneira. Lembre que não é preciso apagar a luz do outro para que a sua brilhe. Não é preciso caluniar o outro para que você seja ouvido. Antes de criticar, promova o um autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho para aprimoramento. Então, hoje eu não tenho a companhia da Luz, mas o que ela falou no outro Drops continua valendo. Comente, curta, compartilhe, divulgue, critique. A gente está aqui esperando a participação de vocês. Esse já acabou. Como vocês sabem, o Drops é um vídeo mais curtinho do IEP. Yeah. Mas se você gostou... Espero que logo, logo vem mais. Nos vemos no próximo Drops. Yeah! Eu tô sempre aqui.